Mas aí, pode deixar na mesma pista? Pode, pode sim. Porque é continuado, né? Aham. Vamos lá. A pior, contar a história de alguém que chegou a fundo do poço após perder o grande amor de sua vida. Após fazer por onde perder o grande amor de sua vida, e a pessoa durante a música tá tentando correr atrás do prejuízo, tentando reconquistar essa pessoa. No caso eu tô tentando correr atrás do prejuízo. E é isso. É uma música o destaque parte, muito legal baseada em uma leitura que eu fiz que eu gosto muito de ler e a produção instrumental foi toda feita junto com meu amigo parceiro aí que é o um grande músico daqui do estado onde eu moro Sergipe e foram longas noites de trabalho mas que valeu a pena A produção musical ficou por conta do produtor Samuel Mello. Essa aí, né? Mas essa essa eu, eu, eu prefiro cantar ela. Ah, pronto. Eu só vou pedir que você grave só esse início de novo. Aham. Uh -huh. O okay. O rap? Não, o rap não. Porque, <temidos> de mim, deixa eu ver deixa eu ver o vídeo musical, o vídeo que a gente optou em fazer, ficou por conta da minha querida produtora e amiga aí, Katia Eron, é, tudo que a gente fizer vai ser aí por conta da Katia Eron, que é meu braço direito e esquerdo, pra quem me acompanha há um bom tempo sabe disso, e a gente optou em fazer um lance meio retrô, meio ano 2000, 2001, que é mais a minha vibe, que é mais a minha época, é mais a minha geração, e eu queria mostrar isso pra galera de hoje, que não teve a oportunidade de acompanhar. O que foi o ano 2000, na verdade, é isso que eu tento trazer com as minhas músicas. Um pouco da essência, da atualidade, mas com a pegada do ano 2000. Do ano 2000, do ano 90, da época Backstreet Boys, NSYNC, Britney Spears, Christina Aguilera, minhas referências, J.Lo. E é isso, e é isso que a minha música vai trazer para vocês. São essas as referências que a gente vai tentar mostrar para vocês. Eu espero que vocês gostem. Porque, na verdade, essa é a minha geração. Foi com essa geração que eu comecei a cantar e eu quis fazer o quê? Misturar um pouco. Trazer um pouco da minha essência, do passado, do que me formou como cantora. E misturar com o atual, com o que tem aí e vendo o que dá. Eu espero que a galera que não teve a oportunidade de acompanhar isso, acompanhe meu canal, goste do que vê. E entenda que é, na verdade, um misto. Não esperem aqui... Muitas tecnologias, porque realmente não é isso que eu pretendo usar. Quem sabe um dia, em breve, enfim, mas no momento não é esse o objetivo. Eu quero trazer mais o retrô pra vocês. Vocês que viveram isso, vocês que não viveram e que querem saber como é, como era. É isso. Eu vou trazer mais essa pegada pra vocês. Essa é a Charlie Andrews, esse é o tipo de trabalho que eu quero mostrar. Eu espero que a galera se identifique. Você que se identificou, já se sinta à vontade para se inscrever no meu canal, tá bom? E é isso.